Cientistas usaram uma aranha-morta como robô, fazendo com que suas patas funcionem para segurar e levantar objetos. A tecnologia é chamada pela equipe de necrobótica. Os responsáveis pela necromancia tecnológica são os estudantes de engenharia FAI e engenheiros mecânicos Daniel Preston e colegas. Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Peguei para gente aqui Romanos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Vamos fazer essa leitura antes de entrar na matéria do vídeo. Diz assim...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 Ciência e tecnologia, você acha que ciência e tecnologia estão linkados com aquilo que é espiritual, com aquilo que é invisível, ou ciência e tecnologia não tem nada a ver com aquilo que é espiritual, com aquilo que é invisível, aquilo que é sobrenatural? Vamos para o vídeo. Cientistas estão usando aranhas mortas como robôs. Conheça a necrobótica. As pernas dos aracnídeos em questão não utilizam músculos para sua extensão, mas sim pressão hidráulica. Eles têm o que se chama câmera prosoma ou cefalotórax, seção do corpo que se contrai enviando o fluido do corpo para as pernas, o que faz com que se estendam. Para o experimento, os pesquisadores utilizaram uma aranha-lobo morta. Segundo os pesquisadores, o conceito de necrobótica é vantajoso justamente por aproveitar os projetos da natureza, que podem ser complicados ou até mesmo impossíveis de se replicar artificialmente. Uma agulha foi inserida na câmera prossoma da aranha, que teve o um espaço ao redor da ponta selado com supercola. Ao enviar um pouco de ar pela seringa, as pernas do aracnídeo foram ativadas, se movendo a extensão máxima em menos de um segundo. Surpreendentemente, para os cientistas, o experimento funcionou na primeira tentativa. A equipe então conseguiu fazer com que a aranha morta segurasse e levantasse eletrônicos e objetos delicados, como cabos, ponte de circuitos e pequenas bolas que mostraram o pico de força do animal, 0,35 milinewtons. Também foi possível mover um bloco de isopor e outra aranha do mesmo peso e tamanho. Então, para a gente entender o que é necromancia, eu peguei aqui para a gente, lembrando que eu vou estar deixando todos os links no final para você na descrição do vídeo. Necromancia é uma prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com o morto quer por evocação de seus espíritos como aparições, visões ou erguendo-os corporeamente com a finalidade de adivinhação, transmitir os meios para prever eventos futuros, descobrir conhecimento oculto, trazer alguém de volta dos mortos ou usar os mortos como uma arma. A palavra necromancia é adaptada do latim tardio necromantia, ela própria é emprestada do grego pós-clássico necromanteia, um composto do grego antigo necros, corpo morto, e manteia, a adivinhação, por meio de. Esta forma composta foi usada pela primeira vez por Orígenes de Alexandria no século III d.C. A pergunta que fica é a seguinte, a ciência está linkada com o sobrenatural?